Fala galera, beleza? Vamos dar uma conferida aqui nas novas promoções que está disponível aí no Playstation Vamos conferir os melhores jogos e os melhores preços Então não esquece, deixar seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal E aí tem, economize até 75% de desconto São jogos razoavelmente novos, né? Então, ainda são muito caros, como o One Piece Odyssey aqui, saindo por 209% nem vale a pena, né? Muito caro. NBA 2K23 também, 199 é... o Madden NFL, né? Por 89 Isso aí é para quem gosta, eu acho que não vale a pena. O Sonic tá saindo por 200. ou Shadows Die Twice, jogo do ano, esse tá valendo a pena. Tá num preço justo, mas ainda tá caro. 137,25. Você tem o It takes 2 por 99,45, jogaço também. Black Ops 3 mais a edição de zumbi, né, com o Call of Duty Black Ops com a edição de zumbi. Não vale a pena, muito caro, 105, ainda mais sendo esse Black Ops 3, mano. Black Ops 3 é muito ruim. Persona Ga, ga, ga, golden, Golden, Golden, Golden. 83 caro. Oh, God of War 2018 por e 75 Preço justo. Eu tô falando aqui é preço justo, né? É isso mesmo. Tá saindo a esse valor. Ó, oh, aqui é um preço justo. Se você não pegou ele na Plus... Tá saindo a 29,89. Mano. Tá um preço muito bom, cara. Inacreditável, na verdade. 29,89. Precinho pra Jedi Fallen Order. O jogo do Homem-Aranha. Tá num preço bom, mas não acho justo. Por enquanto, só o Jedi Fallen Order aí no preço excelentíssimo. Assassin's Creed Valhalla, 92, Bem caro. Doom também tá caro. Dragon Ball Kakarot, que é um jogo que foi lançado bem caro. Já tá menos de 75, 74 e 74,97. Precinho. Cuphead ficou caro. Tekken 7 tá caro. Ó... Fórmula 1, 22, menos de 50 reais preço justo, né, o oh, por que, que você fala preço justo? Cara, porque eu sou pobre, então tem que estar tá num preço justo, e esse é um preço justo pra mim, menos de 50 reais acho que vale a pena você investir no jogo. Call of Duty, velho, não diminui de preço, Sniper Elite 5 também tá caro. Overwatch 2, Daisy Gone, olha o Daisy Gone tá caro, cara, The Crew 35,98, barato, preço justo Vamos só focar aqui nos preços justos, então, o que, que vocês acham? Ó, oh, Spiral tá por R$ 62,96, pra você que tem filho aí, ainda tá um pouquinho caro mas eu acho que daqui a pouco tá no preço mais justo, hein? na próxima promoção aí. Ó, pra quem não tem Plus, Tony Hawk, mas ainda tá muito caro. Call of Duty sempre tá caro, né, cara? Street of Rage tá caro. Olha! Marvel vs Capcom 3 por R$26,85. Preço bom. Doom por 17,87. Preço maravilhoso. Justo demais. Evil Dead por 26. Esse é Minecraft Dungeons. Pra quem não tem Plus, 21 e 37. Na promoção do dia que entrou na Plus, né? Dave Cry 5. Ah, deve ser uma expansão isso aqui. Dave MyCry 5. É, era uma expansão. Expansão da Assassin's Creed Valhalla. Disponível Persona Street Fighter já tem adquirido Olha que legal Aniversário de 30 anos de Street Fighter É um collection Tem esse Street Fighter 2 é, aí que é bem da hora Tá saindo por um preço bem legal aí ó. R$ 49,96 Precinho justo Precinho justo Pra quem gosta aí de Street Fighter, das antigas, né? Esse jogo foi dado de graça na Epic, né? Control. Pra quem tem PC. Olhando aqui os principais. Esse jogo aqui, Dreams, é um jogo de criar jogos. Dizem que é interessante, mas... Não sei. 39,80? Não tá caro, não. É isso aí, ó. Wolfenstein. Wolfenstein? Não. É o Wolfen... Wolfenstein 2. É isso aí, ó. 37 e 48. Wolfenstein 2. The New Colossus. Preço justo. Um pouco desconhecido. Nossa, cara. Olha aí, o Ratchet Clank. 49 e 75. Days Gone, o jogo ficou caro, tá? Como é que pode, né, pessoal? Os jogos baixam e sobe de preço são um piscar de olhos. The King of Fighters, 212, mano. Jogo de luta. Complicado, hein? Promoçãozinha boa, cara, assim. Algumas coisas legais, ó. The King of Fighters, 14. 44 e para quem gosta aí de The King of Fighters Menos de 50 reais Gravity Rush 39,95 Street Fighter 5 Collection Pass Ah, é passe Tá caro Ó, oh, Reed 3 19,94 19,94 Oh, você tem o jogo do Demon Slayer. Demon Slayer saindo aí por 37,73. Jogo de anime, pra quem gosta. Isso aí, a promoção tá bem grande, tem muita coisa. Então dá uma conferida aí, eu acho que esses aí foram os principais aí que... Já deu pra olhar, o Nioh também aqui, pra quem não pegou. Então é isso, galera. Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Mais um vídeo para vocês aí de promoção. Valeu!